E aí pessoal, beleza? Aqui é o Sr. Tietchan, trazendo mais um vídeo pro canal. Ou seja todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Galera, nesse vídeo já começa aqui no PVP, né? Mas não se esquece, deixa o like, o sininho de notificação e se inscreve no canal, beleza? Mas a gente já começa aqui no PVP, como eu tô dizendo pra vocês. E eu tô aqui no DD Tank Hard, que eu trouxe o último vídeo lá. Não sei se vocês lembram, tá divulgando esse servidor. Bateu, que ver? 800 visualizações. Muito obrigado por quem assistiu, deixou o like. E eu tô aqui para mostrar a continha, como que ela ficou depois que eu dei uma nela, né, deu uma evoluçãozinha offline. deixa o like de vocês aí. Vamos tentar bater uma meta de 50 likes aqui, que eu confio. Galera, a gente já tá ficando top, mano. Já tá de mais 9 aqui. Nível 17 aí pra vocês verem, o super mentosa. Mais 9, 5, 4, beleza? E eu tô com as pedras aqui, ó. A gente ainda vai tentar fazer evolução aqui nesse vídeo ainda, hein? deixa o like aí, beleza? E lembrando bem que aqui é 50 velho. É muito hard mesmo. É, diria até pirata, mas é muito hard. Vai ter de querer upar. Mano, o topo aqui tem 2 milhões de FC. Você tem noção? Vai querer. a raça, filho. Beleza, né? Aqui eu vou mostrar pra vocês como que a gente vai. Ó, como tinha tá assim, né, galera? Eu vou mostrar pra vocês como que a gente vai upar aqui bem, mano. É um FC favorável pra nós tudo aqui, parceiro. Você... Aí eu vou vir aqui, ó, em arrumar uma mochila. Isso tem só vou um espacinho aqui, ó. Bem, com o link do DD Tank está na descrição. Se você quiser jogar, é só entrar aí no link que tá na descrição. É simples, né? Daí você entra aí, joga com nós aqui. Até então, uma galera online, tô gravando esse vídeo às 9 horas, 9h40 vocês a galerinha online. Se você entrar aqui, ó, se você gosta de um mais hard, entra aí mano. Eu tô focado nesse DD enquanto até achar o outro DD aí que seja agradável pra mim gravar e jogar, beleza? Vamos aqui para fazer fusão, né, galera? Vou tentar mais 10 aqui nesse vídeo. Vamos ver, né, o que vai virar nesse aqui. Vamos ver 5. Vou colocar 6 e 6 aqui. Ver se dá certo. 6. Beleza. Pedra viu 5 Da hora hein galera Vou Tentar falhar algumas coisas aqui Na fusão mesmo Três Três Três O vídeo aqui não vai ter tanto corte beleza É mais isso mesmo Nossa mano não pode ficar não um sucesso em tudo Vamos aqui na composição então já para composição no sucesso mesmo é muito e eu tô com sorte também. Tem dia aqui que eu fico aqui ó e foi, meu, e Não falhou tudo. Muito bom. Ó, já acabou que ver meus, minhas moedas de ouro já. O que dá para fazer aqui? vai falhar mano é, agora é a hora um símbolo aqui tá dando certo pra comprar né ai tudo não, não dá sucesso a porcentagem tá muito baixa, mano. Na moral. Hum... Não sei se vai hein, galera. Vai a tudo, mano. Na moral, vou Aí, ó. Mais 10. Deu certo, mano, ó. Conseguimos. Coloca mais 10 aqui. Aí sim. Já abriu o que veio. Uma... um nível aqui. Broca, né. Faz um orifício, né, pra falar a verdade. esquecendo o que que é. Que a gente usa aqui pra abrir. Tô bem feliz porque, quer ver, isso aqui é difícil upar galera, não é tão fácil, não, mano. Se entrar entrarem aí, vocês vão ver. Bem difícil mesmo. Tô tentando aqui, devagarzinho. Vamos lá, né? Deixa o like aí, galera. Vamos tentar bater uma quantidade de 50 likes aqui nesse vídeo, mano. Vamos ver se a gente consegue, né? Agora, quer ver, que eu consegui, assim, ajeitar meu PC, vai dar pra fazer muito vídeo pra vocês aqui nesse 3D tank. Mais 10, nível 17, parça. Nossa, muito bom, mano. Na moral. Eu já ganhei essa super aqui abrindo. <coughs> Desculpa. Abrindo que veio esse baú aqui do tesouro. Essa super aqui, mano. Aí o que, que eu vou fazer aqui? Vou colocar ela. Eu já tô com 10k de FC. Vou pôr devagarzinho. E GG, se você estiver jogando esse Z Tank, dá um salve aí, ó. Nick Senhor Titi. Agora vamos upar aqui ver. Colocar um símbolo aqui. Confirmar. Colocar um... aqui também. Não tem mais. Não precisa nem de símbolo. e Tá em 6 também. Ixi! Então, tá com o azar. Tá com mesmo, É difícil de upar aqui ver. O Vamos ver com uma é que vai. É, beleza, né? Pelo menos conseguimos colocar... Pelo menos eu consegui colocar aquele mais 6 a roupa e o chapéu. E mais 10 a arma. Já tá conseguindo algumas coisas, querendo ou não, né? Deixa eu ver aqui. Bate. Comença. Vou aqui de fora aqui. Vamos vir aqui essas coisas aqui porque às vezes pode ter negócio pra me recolher aqui né não tem nada em Vou mostrar o hall da fama aqui pra vocês Ele tem laboratório esse é o how da fama beleza galera esse cara aqui ó só de bosta preto o nome do cara e o segundo aqui tá esse da tal de drag -Lord. lord é a coisa assim então, entendo os caras, tá bem legalzinho. ficar na sociedade aqui, ó. Pra poder... o mais fácil, né, minhas coisas. Não precisa gastar tempo. Vou clicar nesse nível 8 aqui, ó. Esse nível 4. tá bom. Como que é Já ajuda. Instância, né, mano? Tem muita coisa aqui. Se vocês quiserem que eu, eu gravo instância aqui pra vocês, deixa o like, mano. no Detank, né, pra poder ajudar, né? Porque, porque a galera não entra. Vem que tá na descrição, é só entrar, parceiro. ver aqui quanto é para abrir a VIP. mês 800 por 800% Tá bom, né? Me jogando aí, vendo o que foi virar. Vou tentar tirar um PVP aqui. Depois dá pra tirar um PVP entre servidores. Lembrando bem, né, que o servidor tava em manutenção. Daí, do nada, que eles voltaram pro servidor. é tá bom se tivesse evento tá, é, tipo, tem um noob, não é do youtuber, né? Essa é uma coisa boa. Nós ia poder fazer vídeo, ganhar uns itens e fazer evolução. Mas tá bom, né, mano? Tô indo devagarzinho aí, ó. Continha tudo a free, já tá com mais 10. Vamos que vamos. Vamos esperar aqui, né? Pra achar alguém. Vamos iniciar de novo de achar alguém aqui as pontinhas dos caras tá legalzinho também galera nível 27 ele O cara tá o pano Ninguém quer ficar forte aqui parça não vai encontrar ninguém do que eu tô vendo tá. vamos pegar o baúzinho aqui Vamos tentar achar alguém pra encerrar esse vídeo num PVP, né? Tô achando no boot só por enquanto, mano. Acha perto de jeito, mano. bem difícil. Se você comentar um que novo aí, eu posso gravar lá. Comenta aí se você sabe um DDTank novo pra eu poder gravar. E eu vou fazer mais vídeo de evolução. Essa aqui foi uma evolução razoável, né, galera? Mas o DDTank é muito rápido, dá 50 cupons batalha, mano. Fim bem aqui, consegui muita coisa. Demora, por isso que eu demorei pra trazer esse vídeo, eu trouxe o DDTank aqui, o vídeo do DDTank, faz uma semana né mano, depois de uma semana eu consegui colocar mais 10, aí pra vocês verem, demorou muito, eu vou lá pra cima porque é boot né mano, isso é melhor, tudo bem, mais 10 aqui, agora tem que conseguir moeda de ouro pra colocar com posição, por isso que vai ser difícil, que moeda de ouro aqui tá hard, é very útil. Beleza, né? O não acha eu não, meu filho? Eu quero te matar pra me terminar o vídeo. E entra aí, galera. Vamos ver se você consegue ficar muito forte, mano. Mas eu quero ver você, o free. Vai com é essa é pontinha. O da free fica daquele naipe. Daí eu já gravo nela, né? eu mostro pra galera aí pra vocês verem. da free. Ninguém tá com o Tá achando o bico da raviola, meu filho. Mas enfim, né, galera? Esse aqui é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você curtiu... Colocando mais 10 aqui na minha arma, curtiu esse videozinho, deixa o like de vocês. Se você for novo no canal, se inscreve, ativa o sino de notificação para receber os novos vídeos que vai sair no canal. Se você quer receber DD Tank atualizado, DD Tanks novos que eu não trago aqui em vídeo, ó, vira membro aí do canal que vai ter muito vídeo aí pra. É, os membros, né, claro? Membro do canal, de novos DD Tank, que é membro, mano. Então, torna um membro aí, custa nada, mano. É 8 real Se eu puder. E tem vantagem, porque muitas coisas que eu faço, eu faço para os membros. Tem três membros atualmente, né, mano? Se você quiser virar um membro, vamos junto. E é isso aí, né, galera? próximo vídeo. Obrigado por assistir até o final. Tamo junto, um abraço do senhor, Tietchan. E falou!